Como é que funciona a etiqueta para esse tipo de pedido? Ela é normal? Eu vou conseguir continuar usando o que eu já faço ou não? Gente, não tem etiqueta para esse pedido porque ele não vai ser enviado por transportadora. A gente tem que lembrar disso. Então você não tem impressão de etiqueta, tá? Porque você vai entregar para o entregador da B2W, não precisa de etiqueta, mas a gente já vai falar o que, que precisa um pouco mais para frente. E quando você vai entregar também não precisa de etiqueta. Então não tem impressão de etiqueta para pedidos na modalidade entrega na vizinhança. Mas convencional, B2 abre entrega, correios, tem. Isso significa que não precisa é emitir o... nota? Precisa! Não tem etiqueta, mas ainda tem nota, ainda tem embalagem. Né? Tem que lembrar Até porque também. a nota é uma validação que libera o entregador a passar aí para recolher, significa que o seu pedido está pronto, né? Tipo assim, ele tá, ele está liberado.